Acabei de chegar em casa com meu novo cabelo. Eu tô amando, tá? Bem, a E ela passou pura mesmo, direto no meu cabelo. E ficou assim. Sim, gente, eu amei. Ficou bem vibrante. Eu queria muito que ficasse bem azul bique mesmo. E ficou perfeito. E o corte também. Eu amei. E... Ai, tô me sentindo muito Olha... Eu vim aqui pra cama pra falar no telefone com a minha mãe, meu cabelo está podre de sujeira, eu vou lavar ele hoje pela primeira vez depois de ter, ter feito o azul e assim, a minha unha tá manchada do cabelo de ficar passando a mão e de dormir em cima da mão as unhas estão com a cor do cabelo, a minha fronha tá azul dá pra ver, né? ela tá azul embaixo, onde eu boto a cabeça Tá tudo azul, meu pijama tá com as costas azul, meu, minha orelha eu tinha limpado e tá azul de novo, eu vou limpar depois do banho pra ver se para de sair um pouco de tinta, as duas estão azul de novo. Eu não sei se meu pescoço atrás tá azul, porque eu não consigo enxergar, tá azul, olha que lindo, parecendo um smurf. Primeira lavagem do cabelo, depois do azul, olha o estado que tá meu pijama, da... saiu muita tinta, muita tinta, a espuma tava azul, eu pedi pro Beto filmar pra vocês, assim ó, incrível, a minha mão tava azul, agora depois que eu terminei de tomar um banho saiu, mas a unha ainda ficou manchadinha, estou com a toalha azul na cabeça, não foi de propósito, é porque eu tinha esquecido minha toalha de cabelo senão ela, porque ela ficou aqui o que que eu fiz no chuveiro eu lavei o cabelo com shampoo eu tô usando o shampoo hialurônico da Nina Secrets passei uma máscara hidratante depois eu mostro pra vocês eu mostro lá no banheiro uh, e passei o condicionador focando bem passar até bem aqui em cima na parte que foi descolorida Pra ficar bem hidratadinho, pra segurar bem a hidratação. Então, foi isso que eu fiz. Normal. Agora eu vou aplicar o meu serum antifreeze. Que também é produtor térmico, mas no caso eu não vou usar fonte de calor. Que é o da Mab. Tem vídeo aqui no canal, vocês já estão carecas de saber dele. E eu amo. Então, eu vou passar aqui. E vou escovar... E rezar pra minha escova não ficar azul também. Tadinha. Ela não merece isso. E é. A escova saiu ilesa. Pra tirar o azul da minha orelha, eu tô usando esse removedor de maquiagem. Num algodão. E é isso. E sai tudo tranquilo. Amanhã vai estar tá tudo pintado de novo. Mas acho que não, porque eu lavei. Acho que saiu bastante do excesso de, de tinta. Mas tudo bem. Se tiver, a gente limpa de novo. E o algodão fica bem azulzinho. Vamos ver se o meu pescoço ainda tá. Que antes de entrar no banho, tava bastante. Se saiu só com o shampoo. Saiu tudinho. Aí agora, se eu deixar o cabelo assim, a chance é de eu ficar com o pescoço todo marcado de novo. Mas, vou correr este risco, só vou dar uma balançada no cabelo cabelo lavado, vamos ver quando ele secar como é que ele vai ficar depois da primeira lavagem em casa e vamos ver o quanto que vai manchar minha camiseta também, meu pijão, mas por enquanto é isso. Oi povo, tudo bom? Tô aqui, já faz alguns dias que eu gravei o início desse vlog, que foi quando eu fiz o cabelo mas eu quis esperar pra gravar a segunda parte pra eu já ter algumas coisas a mais pra contar pra vocês pra eu já ter vivido um pouco mais com esse cabelo e já ter mais noção do, de como e por que as coisas aconteceram eu tô amando o meu cabelo, eu tô me sentindo super bem com ele eu acho que ele me deu um gás diferente pra eu voltar a me arrumar, a me sentir mais bonita ah, eu senti diferente de verdade, uh, até assim, quem tem cabelo escuro me, vai me entender que cabelo escuro não aparece penteado, porque não faz contraste de luz e sombra. Então fica muito diferente quando eu tô com o cabelo agora azul, que eu faço os penteados e fica aquelas mechas azuis no meio, fica bem mais bonito. Eu já dei uma testada em alguns penteados, até o coque comum mesmo, ó, daquele bagunçadão, já fica bem mais bonito, bem diferente, eu tô amando. E conforme eu for testando coisas novas ou fazendo penteados novos, eu venho compartilhar com vocês. Eu gostava muito de fazer vídeo de penteado antigamente, mas era esse o meu problema. Que era muito difícil de mostrar o resultado, porque meu cabelo é muito escuro. Então eu acabava ficando sem vontade de fazer os penteados. Porque ninguém ia perceber, ele não ia ter o mesmo destaque que teria num cabelo loiro ou num cabelo castanho claro. Então, agora conforme eu for experimentando novas coisas, eu vou compartilhando aqui com vocês. O que aconteceu de surpresa, que eu não tava esperando, logo depois que eu pintei o cabelo, quando eu voltei pra casa, é que os, o primeiro dia eu voltei e eu tava com a orelha, as pontas das orelhas, azuis, pintadas, e aí o Beto falou assim, ah, tenta tirar com o um removedor de maquiagem, porque a mãe dele fazia assim, eu nunca tinha pintado o cabelo, então eu não sabia o que fazer, eu achei que era só esperar a vida, tirar aquele manchado ali por mim. E aí eu testei e realmente funciona. Eu tirei todas as marcas de tinta que eu tinha no pescoço, na orelha, com removedor de maquiagem, comum qualquer um que eu achei primeiro, nenhum específico. Então, super dá certo. E no primeiro dia, beleza, tirei as manchas, ok. O segundo dia também a gente saiu, foi fazer mercado, foi no aniversário de um amigo e tranquilo. De noite, no aniversário, eu comecei a notar que o esmalte que eu tinha passado estava começando a ficar marcado de azul por cima dele. Eu não tinha usado top coat, eu só tinha pintado a unha normal e saído de casa, porque a gente estava com pressa. Então, acabou que o esmalte começou a manchar. E na manhã seguinte, no domingo, quando eu acordei, meu travesseiro estava azul, minhas unhas estavam azul, meu pescoço estava azul, meu pijama estava azul. O braço do Beto, onde eu encostei a cabeça, também tava azul. Então, assim, tudo ficou manchado. Eu acho que eu tava com muito acúmulo de produtos no cabelo e eu demorei muito pra lavar ele em casa. Então, como ele tava bonito, tava limpo, eu disse, ah, não vou lavar agora, pra que que eu vou começar a desbotar este cabelo já desse jeito, sendo que ele tá bonito. Então, eu deixei pra, pra lavar depois, eu acabei lavando só na segunda-feira. E por isso que eu fiquei toda manchada, toda suja de azul de novo. Mas também foi só passar o removedor de maquiagem que saiu todas as marcas. Nos tecidos a Jo já tinha me avisado, a Jo foi a cabeleireira que fez o azul pra mim. Ela já tinha me avisado que podia transferir o cabelo úmido, podia transferir a cor. Então eu aproveitei que isso estava acontecendo pra deixar lá o tecido e agora eu vou, vou lavar... E vou ver quanto tempo vai demorar pra sair a marca. Mas assim, a fronha foi bem pouquinho. O que ficou mais marcado foi realmente a minha camiseta do pijama. Que ela ficou bem azul nas costas. Mas também não tem muito problema. É só um pijama. Qualquer coisa eu uso ela pra fazer a manutenção depois. E ela vai ficar manchada de vez. Então não estou muito preocupada com isso. Porque ela já tinha avisado que é só lavar que sai. Não tem problema nenhum. Segunda, depois que eu lavei o cabelo e ontem eles não manchou mais nada, eu dormi e acordei, eu não tô azul mais a minha unha também não tá mais azul, então eu acho que realmente foi só esse acúmulo depois que eu lavei ficou tudo certo até na hora de lavar saiu uma espuma extremamente azul, neon, do meu cabelo até chamei o para pra ver, porque foi engraçado o banheiro ficou inteiro azul, mas não manchou, realmente foi só aquela espuma que saiu e aí quando eu passei a água no box, ele limpou todinho, não ficou nada manchado. Mas eu sei que na manutenção de cor mancha. Então se tu tem banheiro branco, talvez não seja legal usar essa cor. Porque realmente vai manchar o banheiro. Agora como o meu banheiro aqui, um deles é amarelo, salmão e o outro é cinza. Não tem muito problema, não vai ficar marcado, não vai aparecer tanto o tom azulado. Então tudo certo. A Jo também me deu algumas dicas de produto para usar, então um shampoo e condicionador para cabelo descolorido porque o shampoo convencional, o que a gente compra no mercado, ele primeiro que não é muito bom para cabelo com química porque ele é bastante abrasivo e segundo que ele abre muito a cutícula, então ele vai tirar a cor mais rápido. Eu já escolhi um shampoo e condicionador para cabelo descolorido que não tem sulfato mas eu não comprei ainda porque eu ainda tenho bastante shampoo aqui que eu tinha recém comprado um tubo novo. Então eu vou esperar ele acabar e aí eu vou contando pra vocês o, o que eu achei, qual shampoo eu tô testando, como é que tá sendo, o que, que eu tô achando. E se eu vou me adaptar porque shampoo sem sulfato não faz espuma. E eu tenho um negócio com espuma de shampoo, eu amo shampoo que faz bastante espuma. Então vai ser engraçado testar esses novos. E aí eu vou compartilhando aqui com vocês E sobre o meu fio Ele não mudou praticamente de textura Eu sinto que a parte azul É um pouquinho mais fácil De nosar o cabelo ali de Se emaranhar Mas isso certamente é por causa da descoloração Mas assim, não ficou ressecado Não ficou palha, eu lavei E ele não ficou, eu tinha medo Que quando eu lavasse Que eu tirasse aquela escova que ela fez Lá na hora no salão Depois que eu Descolori e colori o cabelo, ela fez uma hidratação da vela, e aí eu tinha medo que quando eu lavasse depois disso a textura ficasse completamente diferente, ficasse muito danificado, mas não ficou. O meu cabelo ele tem bastante frizz, ele tem bastante volume, porque eu tenho muito fio novo. Ela até falou lá na hora que ela estava surpresa que eu tinha muito fiozinho novo no meio da cabeça, assim, perdido, sabe? Então realmente é uma característica do meu cabelo, é como o meu cabelo se renova E isso faz com que eu tenha um, realmente mais volume e fique esse efeito mais cheio nas pontas Porque fica a onda do cabelo novo que tá no meio E isso não me incomoda, nunca me incomodou Tranquilo, eu até gosto que dá esse efeito de cabelo mais bagunçado quando eu quero uma coisa mais alinhada, eu seco com o secador e aí ele fica lisinho, tranquilo. Ele realmente não ficou